Aqui, as pessoas simpáticas que estão trabalhando aqui. Heh <laughs> Só que daí se vocês ficarem na frente, na frente, pode ser que elas dêem umas, umas cabeçadas em vocês, mas elas não picam não, tá? Elas vamos começar a reconhecer a área agora, ó. Aqui, tá pegando você a... ah, é mais curta, dois, tá aqui. O que é Você pensa Se a luz dos olhos teus Existe aos olhos meus Só pra me provocar Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos teus Já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais mar e O meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa se casar Agora o feedback Quando a hora do teu eu Na hora do meu eu Resolveu se acoplar Medo <risos> estrela A um, pai de santo por um saravá Santa vampirização eu circular <risos> O meu eu de ti correu Muito mais do que eu Consigo me lembrar Toda essa carência louca Produzida assim Vai me desencarnar Prime do teu erro, essa fonte de lascar Vai faltar vegetação pra eu atravessar <risos>